Fala companheiros e companheiras, a Copa do Mundo já começou, o Brasil joga na quinta-feira, a gente já sente o clima entre os trabalhadores e a população em geral torcendo para o Brasil ser exa campeão. sentimos um clima muito bom na base, nas últimas semanas estamos fazendo várias assembleias para votar o calendário de compensação para os trabalhadores saírem mais cedo para assistirem aos jogos da Copa, e atenção! Para ter alteração na jornada de trabalho, tem que ter assembleia do sindicato. Patrão passar Não pode. O chefe dizer como vai ser ou fazer assembleia interna dentro da empresa é proibido. Se isso estiver acontecendo na empresa onde você trabalha, denuncia o sindicato. alteração da jornada de trabalho é em assembleia, o sindicato votando, os trabalhadores decidindo. Outro tema, nós vamos torcer para o Brasil ser exa campeão. Mas nós temos que também torcer e lutar por um país melhor. Um país que tenha democracia, um país que tenha empregos, um país que tenha direitos, um país onde a gente consiga chegar um dia a não ver nenhuma pessoa passando fome, como acontece hoje com milhares de pessoas do nosso país. Vamos torcer pelo Brasil, mas não podemos passar um pano em tudo que acontece, não só no Brasil e no mundo. Infelizmente, na construção dos estádios da Copa do Mundo no Catar, mais de 6.500 operários da construção civil morreram para construir aqueles belos estádios que a gente vê os Jogos da Copa. O Catar também é um país onde se tem pouca liberdade, onde o povo tem poucos direitos. Vamos torcer para o Brasil ser campeão. Somos apaixonados por futebol, mas não vamos passar um pano para tudo o que vem acontecendo, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Torcemos para o país para o Brasil ser campeão. Porém, torcemos por democracia, torcemos por empregos, vamos lutar em defesa de um país melhor para todos.